Salve galera, e aí, beleza? Eu espero que sim. Galera, a gente já vai começar o vídeo aqui com muita ação. Eu vou explicar rapidamente o que que aconteceu. A gente abriu o rally em um player da guilda Mickey, e nisso, os players, porque N e o Blood foram os, escolhi os escolhidos para levar pequenos rally, <risos> brincadeira galera, levar essas ondas de rally, porque já é considerado onda, galera, porque aí. É, sete rally para um play de 531 m e o N também não tinha nem 600m e teria que enfrentar aí essas quantidades de rally. Olha aí os rally já tá chegando ali o blood é, no meu na minha na minha opinião ele defendeu bem galera ele pegou fogo eu já dou spoiler para vocês mas mano é muito rally e eu chuto assim se ele tivesse 600m de poder, ele seguraria todos os Rally. Ele seguraria. Aí, ó. Vocês viram ali que... Mano, segurou bem. Tinha mais dois para sair, né? Então, mano, ele segurou muito bem. Eu dou os parabéns aí pro Blut, que defendeu bem também, galera. O set dele tá top aí. Setezinho lindo, na moral. E aí... Nisso, galera, ele foi jogado lá fora do da grama, né? Pegou fogo, os outros Rally cancela. Ok. Só que aí o n estava marcado em Rally, galera. Também, velho. Aí eu pensei, ah, não, mano. Puta merda. Agora, moiou. Moiou. E aqui eu dei uma olhada aí no set dos atacantes, galera. só Você já vê que só tem Titã bom. É com é, é um set bacana, apesar que um estava com set de velocidade Mas você vê, os perfis sabe que são é, é atacantes bons, né? E aí, já era a vez do Poki N, mano é, Mano, é muito insano, olha aí Muito insano mesmo Então, só que aqui aconteceu uma parada sinistra Sinistra Vocês vão ficar olhando começar a, come, Vão começar a tapetar Vamos começar a tapetar Bum, bateu Bateu Bateu E o, Ele tinha Você viu lá que eu cliquei e tava com 529, né? E ó Tá batendo ainda, ok Galera, ele engoliu toda a wave Engoliu aí todos os rally Velho, sinistro eu até mandei... Até, até vou mandar uma carinha aqui, mano. Porque é sinistro. Na moral. Ele tá em fúria ainda, galera. Então, quer dizer que eles vão abrir de novo. E aí, obviamente, não tem como segurar, galera. Ele já segurou uma onda. O Zeca também mandou ali um emoji. Se ele não tivesse em fúria, mano. Ele poderia migrar e aí ia foder com os caras, tá ligado? Aí o set dos atacantes, galera. Agora dá pra vocês verem só o Titã. Pesado, velho Ó, oh, mano Só sete pesadão, velho Sinistro isso aqui Mano, então tem que deixar os parabéns aí pros players da EW Que defendeu esses ali, mano Na moral Tem a galera que vai zoar Mas eles foram zerados, não sei o que Mano, eles caíram lutando, tá ligado? Então, é... Se eu tô postando isso aqui é porque eu... É, é, eu pedi é para eles, estar postando, né? Eu fui lá e perguntei se é, eles ligariam de eu postar. Eles falaram que não, então mano, vocês são foda. É isso aí, galera. É para mostrar para vocês que a gente não só vive só de vitória, mas para jogar aqui na né, EW tem que ter esse espírito aí de guerreiro. Aí tá desta ah, devem eles vão desistir do jogo. Não vai, galera. São é, é aquele tipo de player que. Não larga o osso, tá ligado? Então, galera É... Mano, <risos> é até chato falar Mas vai ter, como eu já disse Vai ter quem vai criticar, né? Porque o cara pegou fogo e tal Mas, velho Mostra aí os castelos De 500M aí Defendendo aí 5, 7, Rally e depois aí mostra outro castelo aí Desse defendendo 11 Rally Que foi o total de Rally Que o Poké N defendeu É mano, sinistro isso aqui Ó 411M, vê o quanto rali vai bater lá no castelo dele Só se liga No final desse vídeo aqui é, Eu vou estar tá logado lá na conta do Poké N Que ele passou o acesso E vou estar tá mostrando pra vocês aí se não fosse o titã lá Um titã 11k lá com sete set Todo insano Esse 11k aí, ó Que tá com o herói de cavalaria ali E de arco é, Ele usou asa negra Então, mano Eu acho que, na moral, o PKN Ia defender Todos os ali de novo Eu acho, velho, na moral Porque ele usou asa Então, fudeu, fudeu Aí o próximo que bateu arregaçou, tá ligado? Então, se não fosse ele, ele ia é, é, seguir. E, velho, os caras foram muito ligeiro, porque aproveitou a fúria dele certinho ali. Não perderam tempo, tá ligado? É ficar sincronizando os bagulhos, não. Abriram e o vapo, mano. Foram na.. na insanidade mesmo. É igual, igual eu falei é, é, Você não abre 7 é, é, Rally Num castelo de 530M Achando que Ele vai segurar essa quantia Mano, no máximo 3 Rally E no terceiro, queima. Tá ligado? Então, é, é Por isso que eu falei, os parabéns aí Para o Pukene que defendeu essa quantidade De Rally E para Blood também, velho Defendeu muito Olha aí, os rally batendo. Vocês viram lá, já bateram lá. Olha lá, voltou. Mano, eu não sei se voltou o relatório ou não. Olha lá, bateu mais um. E pegou fogo. Tá vendo? Mano, mas fazer o quê? Defendeu muito, velho. Ó. E o set dele... É, é, não tava tão upado quanto do Blood, né? E porém deve que esse aqui que deu, mano, ó Nossa, ele usou o asa, tá ligado? E aí depois o Mickey N, esse MAN n lá, botou fogo O cara bateu de cave Sim, galera, ele defendia de inf Mas isso aí vocês vão ver no relatório depois eu até falei, Ave Maria, com as tropas que você tinha, mano, porque eu jurava, quando eu vi, ele defendendo essa, essa quantidade de ali, eu achei que ele tinha 22M, 23M de tropas, aí eu fui lá ver os relatórios, mano, tinha 15M de tropas, 15M de tropas. E não tinha como migrar galera Ele tava em fúria Não tinha É como eu disse o cara aproveitou muito bem A fúria dos, dos jogadores né Porque o Blood pegou fogo na primeira onda E o O QN é, é, Ficou defendendo até pegar fogo é, Ele falou que vai estar tá voltando aí Daqui uns 15, 20 dias aí Com força máxima de novo Vai refazer a Trap então, se ele não tivesse uma, essa composição aí, que a galera fala que Castelo de 500M não é mais trap, se ele não tivesse essa composição, não tinha aguentado, era nada, na moral. Então, parabéns aí, vamos para o relatório. Atura, entrou, atura, caralho. Aprendi. Opa, e aí galera, beleza? Eu espero que sim. Galera, eu tô aqui na conta do que N. Lord, né? Porque não Lord. Então vocês acabaram de ver aí as waves de Rally que ele segurou. E por incrível que pareça, ele suportou bem, galera, as, as ondas de Rally, porque ele tem o um poder baixo, né, galera? Então vamos ver aí alguns relatórios que ele conseguiu salvar aqui. É... Vamos ver aqui, ó. Vamos ver Só Familiar foda, mano Nem vou ficar olhando isso aqui dos familiar, galera Porque são todos os líderes de rally top, velho Então aí O primeiro bateu aí foi o Cavalaria Ele era reforço de infantaria falando de limpa de inf E Ali tem 11k escondido Vocês estão vendo, né? Pois é, bate forte E aqui na primeira Já foi 209k aí de T4 pra vala e 642k pra vala também. É, levando em consideração aí que ele não tinha enfermaria, galera. O menino é doido. Não, não tava full enfermaria, na verdade, né? E aí, a segunda. Segunda não. É, deve ser o segundo rali aqui, se for por ordem certinho. Aqui também atacou full cavalaria, galera. Esse aqui bateu um pouquinho mais forte deve que bateu com a enfermaria cheia, eu não sei. Tem os heróis bom também, familiares bom. Eu já não olhei os familiares, galera, porque com certeza é, é o familiar é o padre também. E aí, a infantaria também ali vocês estão vendo, 712k de infantaria para Vala e depois ali 804k de montaria reptiliana para Vala também. Sobre os familiares dele, eu vou mostrar aqui 80% de INF Tornado aqui, que atordoa E aumenta o HP da infantaria E aqui, ó, eu tinha falado que não ia mostrar Mas, ó, tudo full, galera Os caras não tem líder de rally, poiqueira, não Tudo full Aqui, atacou de full infantaria Ó Aqui deu um pouquinho menos de dano já mais, Mas deu um pouquinho de dano Ali nas, nos arcos Os heróis aí Só herói bom e familiar top também E aqui Deu um pouquinho menos de dano né? Um pouco menos, mas deu bastante Dano ali nas T2 Aí depois eu volto mostrando o set galera Beleza Aqui atacou o arqueiro para vocês verem como o dá dano Ó Herói stop Familiar stop E aí Deu dano também Vamos ver aqui Atacou de forqueiro também Foi uma sequência boa de arco Mas o arco dos titãs Dá muito dano então vocês viram aí que as T2 dele só diminui, né? Tinha 5m de cada, de cada menos de inf T2, né? Então, ó, o tanto que sobrou. Mais umas porradas. Mas no geral, mano, ele defendeu muito bem. Porque só era atacante dos mais top, velho. E aqui atacou full inf. Ó. Deu umas porradas boa também aqui. Heróis e familiares top também Até nesses momentos, galera Aqui, ó Olha que maldade, mano Voltou 49 soldadinho, velho Atacou de fuarco Quanta maldade, mano ó, Olha aqui as catapultas, mano As catapultas que voltou Vocês estão tá ligado? Misericórdia, mano. Então, galera, que maldade! Aqui, familiares bom, heróis bom. Aqui, ele conseguiu curar. Que não teve mortos nenhum em T4, mas teve ali é, as T2 do maior esquadrão mortas. Aqui já foi o Titã insano Que já meteu aquele asa negra Nossa Tinha que ser um titão 11k né Pra bater assim E olha, ó o set do cara Insano, insano mesmo o set Bateu aí com asa negra e full cavalaria Nossa E defendeu galera, ele defendeu Do jeito que tá aqui, ó, essa formação aqui Defendeu Ó Dois heróis de 11k Heróis focado pra cavalaria do Stop, Familiar Stop E aí, aqui é tudo morto galera, o que era pra ir pra enfermaria ou pra deusa foi tudo pro, pro outro lugar, cês tá ligado né Essa wave aqui galera, ele segurou tudo né, só voltou aqueles 49 ali daquele maluco E aí, é... esse aqui que foi o que colocou fogo nele então, mano Olha aí Atacou o E aí já não tinha como defender, galera Olha como que a formação tava Tinha pouquíssimas tropas é... Se não fosse o asa negra ali do cara, né? Talvez ele conseguisse defender, né? Levando em conta aqui, ó Que voltou 400 e 473 soldados, né? Então está ligado aquele asa negra lá foi o que fodeu tudo então galera no geral mano ele se saiu muito bem né isso saiu muito bem é porque os atacantes só só os brabo do brabo então tem que dar os parabéns mano tipo assim caiu mas caiu lutando tá ligado então só os parabéns mesmo aí e que é como ele falou que ele vai voltar então não vai desistir do game né até falei pra ele se eu queria se eu, se eu iria postar ele falou que sim e até passou acesso pra mim tá mostrando o relatório pra vocês então foi muito bom. Aqui já foi a defesa do Blood. Então, velho. É, eu não consegui acesso lá na conta do Blood. Também nem pedi ele nem nada do tipo, tá ligado? Depois, cada um reage depois de levar vários e vários ali. Então, tem que respeitar, tá ligado? Então, dá espaço pra pessoa. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já mete o dedo no like aí. Pra vocês... Aí que ficou na dúvida se o seu castelo Defende ou não Uma ondinha de rali aí é Obviamente que tem que ter recurso, galera Pelo que ele me falou, ele ficou falidão De recurso, abriu 500M De cada recurso e não deu Nem pro cheiro, não dá Galera, falange limpa É forte, mas come muito recurso Mano, pode abrir 2B 3B de recurso Que o bagulho vai comer Eu Não é exagero não, galera, é a realidade então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Pra quem queria ver o set de defesa dele, é esse aqui, ó. Ele falou que vai focar as joias aí só pra defesa. É... Ele é um player recém-chegado, né? Não é... Não é player novo, galera. É recém-chegado. Já tem um tempinho assim, mais ou menos. Ele falou que tava num reino, onde que... Que tava fazendo umas baguncinhas e dedicou as joias pra atacar solo. Então... Não estava preparado ainda com os sets, né? Mas faz parte. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Fui até a próxima.